Meu nome é Adriano Peixoto, eu sou o atual presidente da SBPOT, Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Pode ser que eu esteja correndo o risco de, de exagerar um pouco, mas eu acho que nós tivemos, durante esse workshop, a possibilidade de ver um pouco a história da psicologia a ser feita. Uh, eu, eu, pessoalmente, acredito que nós, com o modelo de competências de formação profissional do psicólogo de pote, que nós construímos, é, nós teremos uma marca, não só para a formação da nossa área, mas para a própria psicologia, porque a princípio esse é o único modelo que nós temos considerando a psicologia no Brasil. Então, existem muitas dúvidas é, sobre qual é o papel do psicólogo que atua nessa área, Sobre quais são as suas atribuições, quais são as suas competências, como esse profissional se forma. E eu acho que nós agora teremos um, um modelo que guiará não somente a formação pós-graduada, mas que certamente repercutirá em cima da própria graduação, da formação básica, principalmente nos cursos que trabalham com ênfase nessa área. E também nós temos aí um modelo que certamente guiará a coisa da educação continuada, da formação continuada do profissional que é muito importante e pessoalmente foi extremamente enriquecedor participar dessas discussões porque foram discussões de alto nível, com colegas que são especialistas em suas áreas de atuação e nós temos pessoas das diversos, de diversos campos da POT, que gentilmente atenderam o chamado da sociedade e que deram três dias de seu valioso tempo sentando, conversando, discutindo Concordando, discordando, mas construindo consensos sobre o que é o exercício e a atuação e a formação profissional em pote. Então, nesse sentido, eu, ah, estou, eu estou plenamente feliz, eu me sinto realizado, particularmente realizado por esse momento. E só tenho a agradecer a esses profissionais que aqui tiveram e ao Conselho Federal de Psicologia por ter propiciado esse evento, tanto com apoio do edital, o edital de eventos do Conselho, como ter aceitado nos receber aqui para o workshop, mostrando uma abertura do Conselho às diversas sociedades científicas, o que eu acho que é extremamente importante e significativo.